Galera, estamos aqui em mais uma edição do nosso podcast Sustenta sair. Começa agora. Sustenta É aí. O seu podcast fora da casinha. Uma convidada muito especial hoje. Eu tô falando aqui da minha amiga Mãe Bete de Oxum. Eu vou até recapitular aqui. Mãe Bete de Oxum e Lorixá, percussionista Juremeira comunicadora popular, ativista co cultural, mestre coquista e patrimônio cultural. Patrimônio, patrimônio vivo de Pernambuco. Patrimônio vivo de Pernambuco. É, Para você, o que representou ser uma das pessoas que recebeu essa homenagem, esse reconhecimento, na realidade, de patrimônio vivo de Pernambuco? Isso diz muito de você e eu queria que você pudesse abrir o nosso podcast falando para a gente um pouco de como foi receber esse título e o que isso representou para ti, Mãe Beth. Boa noite né? a todos, a todas e a todos. Obrigada pelo convite né? e ter a oportunidade aqui de estar dialogando com você, uma pessoa tão estimada. Né? E receber esse título né, do registro do Patrimônio Vivo de Pernambuco de fato, foi um reconhecimento né, por uma trajetória de mais de 30 anos né, de dedicação à cultura aqui de Pernambuco. O sentimento, é, primeiro, um, uma alegria muito grande, né, porque muitas vezes, Bertotti, a gente que trabalha com a cultura, né? trabalha com a cultura chamada cultura popular, a cultura do terreiro, a cultura de matriz africana. É... A gente não tem esse reconhecimento pela sociedade. A gente não tem o reconhecimento do Estado, às vezes a própria família, porque é muito árduo esse caminho. Não é? A gente abdica, muitas vezes, é, desse trabalho Oficial, porque a gente tem que cantar, tem que dançar, tem que tocar, tem que esculpir, tem que pintar, tem que fazer a arte, né? E, como isso é muito pouco valorizado, os recursos, muitas vezes, o próprio cachê demora muito a chegar. Então, é, é muito árduo. E, às vezes, a gente precisa, sabe, desse reconhecimento para dizer, valeu a pena. Para mim... Eu sou uma mulher de quase 60 anos, né, que estou prestes a fazer. É... Sou mãe de muitos filhos e estimulei os meus filhos desde pequeno é... a seguirem o caminho da arte, a tocarem, a cantarem, a dançarem. É... Estimulei eles a... a estar comigo no coco de umbigada, a estarem no afoxé da juventude é... negra do meu terreiro. E, e muitas vezes, com essa dificuldade, sabe que o patrimônio vivo passa antes de ter esse reconhecimento. Então, quando chega né, esse título, não pelo que se mensura, não por uma bolsa, mas pelo que não se mensura, que é esse legado, essa trajetória. Então, isso foi fundamental, importante para dizer, valeu a pena, o caminho é esse. Eu dividi esse prêmio com com as Ialorixás de Pernambuco e do Brasil. Fui a primeira Ialorixá a receber o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco e no momento, isso foi em agosto do ano passado, né? agosto de 2021, onde o país estava, estava está passando né? por uma tragédia, né? que é o fascismo tomando corpo na política pública, né? na política do Estado brasileiro e onde os ministros são escolhidos por serem terrivelmente evangélicos. Então, você tem uma Ialorixá é, reconhecida como um patrimônio vivo, realmente é um sopro de esperança. Então, para mim, é, traz um sopro de esperança, que nem tudo está perdido, não é? Então, o conselho de patrimônio, é, a gente percebe que foi um momento importantíssimo para, para essas matrizes africanas. Então, o sentimento é de alegria, o sentimento é, de dever cumprido, o sentimento é, de reconhecimento e de compartilhamento com todas as mulheres negras, afrodescendentes, mas também com as ialorixás, que são as mães é, que estão nos terreiros, que têm esse papel né, do cuidar e que convive com tanta intolerância. Então, muita felicidade, gratidão. Olha, é emocionante ver seu depoimento. E sei né? mas quero que você também possa compartilhar com a gente aqui né? como essa história começou. Eu aqui fazendo uma pesquisa, né? descobri que você tocou com é, Dona Lia de Itamaracá, tocou com Selma do Coco, como percussionista, estou né? vendo aqui e quem está assistindo está vendo que tem um pandeiro aqui, quem sabe a gente também não vai ser brindado aqui né? claro. com, alguma, com alguma, alguma, alguma apresentação que você vai, vai se inspirar aqui com a gente. Mas é, eu vejo essa dificuldade Nós sentimos esse problema né, da, da, da intolerância Você sente várias né, é, dificuldades né? A intolerância religiosa hoje no Brasil Infelizmente é estimulada pelo próprio presidente da república Que não respeita a constituição brasileira Porque está gravado lá na constituição Que é crime a intolerância religiosa né? O racismo que é uma coisa que eu tenho inclusive, né, me preocupado, recentemente escrevi um artigo inclusive, né, me dando conta, né, pessoalmente inclusive que o racismo no Brasil é estrutural. Esse é um assunto que tem que ser enfrentado e é uma construção histórica que a gente precisa superar, porque senão o Brasil não vai, né, combater as desigualdades. Mas eu imagino que quando você começou era mais difícil ainda do que é hoje. Como é que foi essa sua trajetória? Como é que foi o início? E aí você também pode contar um pouco para a gente como é que você se descobriu, né? dentro, da sua, dentro das suas concepções, como é que você se descobriu é, é, uma, uma artista, como é que você se construiu. Conta um pouquinho para a gente como foi o início dessa trajetória. É, bom, eu sou nascida e criada aqui na periferia do Sítio Histórico de Olinda, né? aqui na Barreira do Rosário, bem pertinho daqui, inclusive, onde a gente está, que é essa parte que é um morro, né? Tem a Igreja do Rosário do, dos Pretos, e ao lado da Igreja do Rosário dos Pretos, você percebe que tem um morro, que é o, a barreira do Rosário, né? O Rosário dos Pretos. Então, eu sou nascido e criada ali de uma mulher, o nome dela era Alice, e do meu pai, Humberto. Eles tiveram é, 13 filhos. Tiveram 11 e criaram dois netos. E uma família grandiosa, né, situada nesse lugar aqui da barreira, onde a cultura popular, eu vou chamar popular, mas porque o que é popular, né? E o que é erudito, o, o que é popular, Sim. quem foi que disse o que é o que? Então mas, dentro dessa concepção, a cultura popular, literalmente, passava na porta. Né? Aqui, o Guadalupe, o Bom Sucesso, a Barreira do Rosário, né? então assim todo esse universo aqui, é, a cultura, literalmente, passa na porta. Então, a gente convivia com os maracatus de barco solto, os de barco virado. Eu morei no Cacambu, que é a parte também do Guadalupe, né? a parte mais mais humilde do Guadalupe, e, e literalmente essa cultura passando na porta. Então, a maioria é, das crianças e dos jovens, é, eles estavam inseridos nessa, nessa brincadeira porque estava ali, latente nas, na comunidade. Né? Por exemplo, a gente saía nos blocos, por exemplo, eu desfilei é, na Pitombeira, eu desfilei é, no Cariri. Porque as mães, né, nossas mães, elas levavam a gente para poder é, saírem nos blocos. Era muito comum isso. Tinha aquela, né, tombeira, elefante e tal, aí uma parte, essa coisa sadia, né, da, da brincadeira. Mas enfim, então, o coco, o maracatu, então tudo isso muito latente, muito perto. Então, isso estava inserido no cotidiano da gente. Então, eu me me vejo inserida desde criança nesse universo territorial, nesse universo da minha comunidade, que é a comunidade da Barreira do Rosário do Guadalupe. Então, literalmente, como é que você se inseriu me inseri a partir de criança, com essa cultura, passando na minha porta? Então, a gente vê as troças carnavalescas os bonecos gigantes, o coco de roda, o maracatu de baque solto, o maracatu de baque virado. A gente vê a cultura e vai se inserindo. Então, lá para a minha juventude, eu me inseri nessas brincadeiras, né? e sempre tive muita identidade com a percussão. Apesar de ser mulher e ver que esse lugar é, não era é, preenchido por, por mulheres, a gente não se via nesse lugar. porque um ambiente até hoje ambiente mais masculino? Completamente. mas ainda é assim. a, Ainda é, completamente masculinizado, né? Um ambiente da percussão, dos tambores. Mas eu tinha eu tinha tanto encantamento, assim, quando eu vi aquilo, eu dizia, meu Deus do céu, que vontade de tocar. <risos> então, eu fiz uma oficina de percussão com o Mussarella, que era um percussionista que tinha aqui, em Olinda, ele ministrou uma oficina de percussão, comecei a me iniciar por aí, aí tocando a gogô, aí depois é, a gente começou a tocar as congas e tal, e posteriormente aí eu, bom participei dos afoxés, dos primeiros afoxés de Pernambuco, né? E posteriormente veio o coco, o coco, o coco veio da herança do meu companheiro, do meu marido, né? É, Mestre Quinho Caetés, ele tinha a tradição do coco da família. Foram dos bisavós, dos avós e dos pais. Com a morte... Lá de Maranguá, que é onde eu visitei de a família... Ah, em Paratíbe. Em Paratíbe. ali perto também. Perto de onde eu visitei Perto ali, de onde você visitou. Ali, né? da é. Aí, esse coco veio de lá, só que com a morte dos avós, esse coco ficou calado. Tá. Né? Os mestres morreram e o coco ficou parado. E por que ficou parado? Ficou parado porque não tinha, é, eu acredito, não tinha políticas públicas né, de incentivo à continuidade dos brinquedos, porque, primeiro, os avós eles tinham que pedir licença à polícia, tinham que pedir autorização à polícia, porque o Estado brasileiro foi quem mais perseguiu a cultura popular, os terreiros de matriz africana e os brinquedos desse país. Era proibido você louvar o orixá, era proibido fazer coco, era proibido cantar o maracatu. Tudo tinha que pedir autorização. Então, assim, com a morte desses mestres, o coco ficou quase 30 anos parado. No advento da minha relação, da minha convivência com o da constituição da nossa família, ele... Bete, eu tinha tanta vontade de voltar com a brincadeira do coco, ele queria voltar a resgatar os instrumentos e voltar a fazer. Eu já era já era jovem e né? já era ativista da cultura. Já estava já envolvida com os afoxés, é, já estava tocando nos maracatus. Eu fui uma das primeiras mulheres a tocar maracatu nação na aqui. Massa! Né? Principalmente por isso, por esse meu encantamento. Né? Eu estava compondo um grupo chamado Badia, que é um dos primeiros grupos de mulheres Sim. a tocar maracatu nação ação, maracatu né? de terreiro. Então, a gente formou esse grupo. Depois ele virou até uma outra coisa, mas no início era um grupo de mulheres. Então, ele, ele, ele me viu assim já tocando e queria... Estirar. Eu já estava inserida na, na, na brincadeira popular, no, no, no, no, já era de terreiro, já estava envolvido com a cultura. Eu disse, vamos voltar a fazer. E assim, uma coisa interessante, eu queria muito tocar no maracatu da minha madrinha. Eu tinha uma madrinha de santo, né? Ah, oh, ela faleceu. Mas aí, aí tinha a, o, o, a minha madrinha Ivanise, né Vanize Xangô, do Maracatu Encanto da Alegria, né? Que era um, um, um maracatu Sim. Sim. É, importante né? no, no cenário né? da cultura do Recife, é, da Bomba do Emetério. Aí eu dizia, mãe, eu dizia pra ela, mãe Ivanise, eu dizia, madrinha, deixa eu sair tocando os tambores. <risos> Né? Disse, e ela, não, dizia que... ela dizia que não, ela dizia que não, que não, não queria problema com a Iaçã, que não, não deixava as mulheres tocar, Entendi. aí ela dizia assim para mim, eu vou fazer o seguinte, como você é iniciada, porque ela foi minha madrinha, né, Perfeito. de Oroncola, do santo, ela disse, eu vou deixar você levar a Calunga, que a Calunga, é, é, quem leva a Calunga são as mulheres iniciadas no santo, geralmente são ialorixás. Ela disse, eu não era ialorixá ainda, eu era mas ela disse, eu deixo você levar. Eu disse, mas eu não quero levar a minha madrinha, eu quero levar a calunga, eu quero tocar o tambor. E ela não deixava, enfim, só para tu ter uma ideia, sabe? Já ali tinha essa... Com... Eu queria, mas ela não deixava, não. Mas era com... o seu desejo. Era o meu desejo, mas nem ela, nem ninguém tocava. Os maracatu não deixavam as mulheres tocar. Depois... É... É, é, é, esse paradigma foi mudando, inclusive eu acho que até esse maracatu de mulheres foi importante, Badia. né? Foi importante para as mulheres tocar. hoje a gente tem Joana e com maracatu é, também de mulheres, que é uma figura também importantíssima, viu? Nossa. Assim, ela mudou bastante o paradigma, não só aqui em Pernambuco, no Brasil tem em vários lugares, mas enfim. É, eu tava ali, né, inserida nesse universo de tocar os maracatus, de tocar, é, é, tocar nos, nos afoxés e tal, Maikinho, ele veio com o coco e queria voltar a fazer a brincadeira do coco. Aí eu disse: Bom, meu filho, se você quer voltar a brincadeira do coco, vamos voltar. E a gente resgatou os instrumentos que estavam guardados há muitos anos na casa da família e voltamos a fazer a brincadeira do coco. Que história interessante. Aí a gente botou literalmente o coco na roda, né? Botamos dentro de casa. Isso os meninos da gente, tudo pequeno. Isso já começou aqui no Beco da Macaíba? Começou no Beco da Macaíba. Eu moro ali no Beco da Macaíba fazem 30 anos. Massa. Aí, mas com os instrumentos que ele resgatou, que estavam guardados da família. que estavam guardados da família. A gente trouxe, começou dentro de casa, a casa ficou pequena. Fomos para o quintal, o quintal ficou pequeno. Aí a gente foi para a rua. E a rua, Veja só, o brinquedo, ele nasce numa família, mas ele se materializa na rua. É? Então, a gente vamos fazer todo o primeiro sábado de cada mês. Então, a gente começou a fazer todo o primeiro sábado é, é, é, esse coco, né? a sambada de coco do Guadalupe. Por quê? Tinha outras sambadas, mas era ela, essas sambadas elas existiam nos ciclos. Por exemplo, a gente ia para o pneu, tinha a sambada do coco de pneu, que chamava nem a sambada, chamava o coco do pneu. A gente ia para o coco de mãe bio, a gente ia para vários cocos, mas sempre no ciclo. E era uma coisa que eu nunca concordei muito, porque não, o maracatu é um brinquedo do carnaval, o coco é um brinquedo das festas juninas, aí o cavalo marinho é um brinquedo do Natal, das festas natalinas. Isso é, é, é, é um conceito muito de políticas públicas, assim, na verdade eu acho que isso surgiu com os colonizadores. Porque na casa que tem o um brinquedo... Aquele brinquedo toca o tempo inteiro. O ano todo. O ano todo. A casa que tem um coco, nasceu um menino, Dá toca vontade. o coco. Casou, não sei quem, fala um coco. Teve um motivo, faz. Maracatu, o brinquedo da casa da gente toca sempre. Não toca naquele ciclo. Entendeu? Então, assim... É, é, as políticas públicas, elas são muito engessadas, não é? Tudo muito engessado. A universidade vai estudar as coisas e bota tudo nas suas caixas. Mas a gente, quando tem... Um brinquedo dentro de casa extrapola esse universo. Então eu disse: não, vamos botar todo mês. Aí a gente pegou os instrumentos e vamos embora botar todo mês. A gente começou a botar todo mês. Só que a gente trouxe a percussão, porque Quinho tocava. E o canto. E toca, viu? Rapaz, toca, ele toca, que, claro. Mexe não toca muito. Sair, e você também, claro. E o canto. E você. Porque até então a gente, eu cantava foché. Eu já cantava alguns maracatus, mas enfim, mas o coco propriamente dito, apesar de ter tocado com Dona Selma do Coco, por conta dessa minha trajetória. Dona Selma foi minha vizinha na Barreira do Rosário. E Dona, Dona Selma foi viz, minha vizinha aqui no Guadalupe. Então, eu toquei muito tempo com Dona, Dona Selma do Coco, inclusive. ao ao ao ao é um, um, um respeito, né? A memória dela e a ancestralidade. Foi uma escola. Dona Selma do Coco, para mim, foi uma escola viva, uma mestra que eu me inspirei bastante para me tornar o que sou, assim como Dona Lia de Itamaracá. Tu fosse percussionista? Fui percussionista, em... Dona Lia as de Itamaracá. Elas... Fui percussionista, de Dona Lia de Itamaracá, durante quase 10 anos. Percorri o Brasil e o mundo. As primeiras viagens que eu fiz com a música foi, foi como percussionista, a Dona Lia de Itamaracá. A minha primeira turnê internacional foi em 2000, há 22 anos atrás. E a dela também. A primeira vez que a dona Lia saiu aqui de Pernambuco para ir para um, uma turnê internacional foi em 2000. A gente fez Paris, Berlim, Frankfurt, Viena. Deu um rolê, né? E... Um rolê básico. É, deu um rolê. Um rolê. Aí... <risos> e, e assim. Porra, a gente... e, a, e, a expecta... e a experiência de, desse pessoal ver a nossa cultura lá? Não, a experiência é espetacular, né? assim, todo mundo ama a cultura popular, e com essas mulheres, então, né? Com a Selma do Coco, né? Dona Selma do Coco, com Dona Lia mesmo. Rapaz, foi incrível! Então, pra mim, eu tive, assim, o axé, não vou dizer sorte, porque sorte, às vezes, não dá a dimensão do que acontece, né? E eu tive o axé de, de, de poder conviver com essas mulheres, sabe? De aprender com essas mulheres. E, e de me tornar uma delas, sabe? De, de, de conviver, de observar, porque a cultura popular é, é, é o terreiro, né? A gente observa. Você vai para um terreiro, você passa sete anos observando para se iniciar, você passa mais sete anos para se confirmar. Tudo é muito... O tempo é uma outra coisa. O tempo, o tempo é um orixá, né? Então, assim, é tudo muito observado, você escuta. Isso aqui, ó, nós temos duas orelhas e um, para a gente ouvir o dobro e falar a metade. Então, o ensinamento é muito de observar, enfim. Então, eu tive essa oportunidade, esse axé, de conviver com essas mulheres, de viajar. Eu viajei o Brasil com a Dona Selma do Coco, viajei o Brasil com a Dona Lia, observando aquela entidade, né? assim, que... Eu dizia, meu Deus do céu, é que um dia eu, eu posso me tornar uma pessoa dessa, assim, sabe, estudar a percussão, e fui. Então, eu acho que essas as filhas do Mestre Baracho, Dona Dulce e Dona Bill também tive o axé de poder tocar com essas mulheres. São duas mulheres da Ciranda, filha do Mestre Baracho, que foi o mestre dos mestres, né? O mestre de Lia, o mestre de Salu, o mestre de todo cantado, mundo. Tão cantado, tão falado. Né? Então, assim, eu tive esse axé de conviver com essas mulheres, de aprender com essas mulheres, de fazer disso escola. Então, com a convivência com o mestre Tinho, que ele trouxe o coco, eu digo, não, vamos botar na rua. Então, a gente botou na rua e começou, de fato, a, a, minha, a minha trajetória, é, digamos, mais consolidada com a cultura e com a Brincadeira do Coco. E aí eu botei na rua, transformei a comunidade. Claro que a comunidade já era cultural. O Guadalupe é, é, é um dos bairros mais culturais aqui de Pernambuco, assim, o celeiro da cultura não é? do coco, do frevo, do maracatu, de tudo, né? Mas é, é, esse, esse contexto de você colocar literalmente o, o brinquedo na rua e fazer daquilo, sabe? Um instrumento de mobilização social, não é? Então, mas no início também não foi fácil, porque uma coisa é essa plástica, sabe? Da brincadeira, de você estar tá no palco. Uma coisa é o palco, outra coisa é o território. Você quando coloca no território o brinquedo e e você começa a, a, a dar essa dimensão de que esse território é cultural, porque quando o território ele não é um território cultural, o que vai ser protagonista é a violência, entendeu? Então assim, a gente começou a fazer essa brincadeira no início, nem todos entendiam, muitos achavam que associam isso a zoada, é, é, é, é a bagunça. Então, tiveram muitos abastecinados. A gente teve que conviver muitos anos com isso. Eu respondi, Bertotti, a quatro processos na justiça. Sabe qual foi meu crime? Fazer coco. Fazer coco. E não era o coco no palco. Não era o coco é, cantando, todo mundo dançando. Era o, era o coco no território, dizendo, ó, esse território é nosso. E é nós que vamos dizer como é que ele tem que ser. Não é o prefeito não é o vereador, é nós que estamos morando. Quem tem que dizer como tem que ser a cidade, somos nós que estamos inseridas nela. sabe Então, a gente tinha esse, é, é, é, esse compromisso de dizer que o nosso território ele tem que ser do nosso jeito, ele tem que ser mais cultural, ele tem que ser mais afro-brasileiro. Isso incomoda o sistema. É importante que a gente silencie. É importante que essa cultura seja só uma plástica de palco. Toca ali, todo mundo dança, depois tchau. Num ciclo específico de. No ciclo não, mas não. No, no palco, no palco. Eles querem enquadrar para. Isso. Exatamente, mas no e palco. Você desceu do palco, bom, acabou a brincadeira, tchauzinho, todo mundo para casa. Sim. Mas quando você atua no território, para mudar o território, para fazer o território mais cultural, mais do seu jeito, aí, pega. Então, eu fui uma mulher. É, que enfrentei muitos problemas com isso, porque você responder a quatro processos onde o seu crime é fazer a cultura, onde o seu crime é fazer o coco, porque o meu crime foi esse. Perturbação do sossego. Como é que é isso? Qual é, a co... Qual é o meu crime? Perturbação do sossego. Quer dizer, você vai perturbar o sossego quando você coloca os tambores. Há as leis para garantir os nossos tambores. Você tem lei para silenciar, mas há lei para garantir os nossos tambores. Nossos tambores convive, a gente está em 22. Então a gente tem 522 anos, 522 anos que a gente convive com a intolerância aos nossos tambores até hoje. Qual é a lei que assegura nossos tambores? Lei que garanta nossos tambores na prática, não é no papel. Conforme você mesmo disse, conforme você mesmo disse, o artigo 5º da Constituição diz o quê? Ninguém pode ser vilipendiado, ninguém pode ser humilhado, ninguém pode ser escarnecido perante sua fé. Tá, tá lá escrito na Constituição. Mas na prática o que é que acontece? Quatro processos em cima de uma ideia. Não, pior que isso. Na prática, todo dia e toda noite a televisão aberta do Brasil, se não existe nenhum lugar do mundo, nenhum lugar do mundo, eu te digo, te asseguro, porque eu sou estudiosa dessa causa, nenhum lugar do mundo a gente tem uma mídia que comprou ou que compra as televisões abertas, porque isso é domínio econômico, para fazer proselitismo religioso, e mais que isso, para satanizar e criminalizar nossas práticas. Então, na realidade, a gente vive num país onde a Constituição é letra morta, porque se no artigo 5º, na Carta Magna, ninguém pode ser humilhado, escarnecido, vilipendiado perante sua fé, como é que a gente tem um presidente que escolhe e imposta um ministro por ser terrivelmente evangélico? Essa conta não está batendo. Então, isso é racismo religioso, não é? Isso é racismo religioso. Então, o que falta, acredito, nesse país é o respeito aos povos, tanto originários, os povos indígenas, quanto aos povos negros, aos povos de terreiro. A gente, a gente sempre viveu com a intolerância do Estado, amém, da verdade, sempre. Agora, eu digo isso porque todos os símbolos republicanos são símbolos cristãos. Moeda, Todos, todos, todos. Se você for pegar todos os símbolos, eles são cristãos. Cadê os símbolos do povo de terreiro? Onde é que tu vai ver Exu? Exu é tido como o quê? Como Satanás. E Exu não tem nada a ver com isso. Sabe o que é Exu? É isso aqui que eu estou fazendo com você. É a comunicação. comunicação. Exu é o átomo da comunicação. O emissor, o codificador, o eixo está solto, ele está espalhadíssimo aqui. É isso, é a comunicação, a essência da comunicação. E é o que essa sociedade branca e elitista não aceita. Rica não aceita. Parece que a gente não cabe dentro, sabe, dessa sociedade. Porque a gente traz, inclusive, outros valores. E outra coisa, chamar isso de religião é um erro. É um erro, porque nós somos um povo, entendeu? com valores civilizatórios. Isso é coisa do colonizador, chamar o candomblé de religião. Porque religião é o religare, né? E a gente não tá religando nada porque nada sai. O ar que eu tô respirando, para mim, isso é sagrado. Isso é yansã, parreo o sanguru A água que tá aqui, ó, no meu corpo, nas minhas lágrimas, sabe, no meu banho, sabe? Isso tudo é Oxum, entendeu? Essa terra que eu tô pisando, a mata, eu acho que, às vezes, eu penso que esses valores, sabe, da natureza viva, viva, é, que faz parte do nosso sagrado, é o que mais incomoda a elite brasileira. Porque é exatamente isso, né? A gente entender que a gente não está separado disso. Eu não tenho como. Meu ancestral mais antigo é Oxum. Antes de eu ser gente, eu fui água. O ancestral mais antigo né, dos povos de Oxum é a água. Então, intrinsecamente, é aquilo, nós, nós somos água, entendeu? Então, assim, e a água vira um produto, né? No capitalismo, a terra é um produto. O vento, eles querem até o vento, né? Então... É, é, é triste, é isso, né? Então, parece que isso não cabe no sagrado. Eu acho que a gente tem ainda muito trabalho, porque a gente tem que... Ir. O Estado tem muito o que aprender, a sociedade tem muito o que aprender com os povos de terreiro, com os povos originários. Você vê, a gente tá aqui, né? Veja o que aconteceu recentemente agora, essa tragédia anunciada que aconteceu com as chuvas, não é? A sociedade deu as costas para o Rio, Bertotti. Você que é um homem do meio ambiente, a sociedade brasileira, o Estado brasileiro deu as costas para o Rio. Os rios, eles são lugares de desjetos. Eu, eu mostrei você o rio lá em Paratibe e lá em Maranguape 2. Quer dizer, começa aquela construção desordenada, as margens do rio. Quer dizer, não tem uma educação ambiental. O rio que, banho o rio que, que a gente coloca, a gente coloca oferta, né? o presente para Oxum, né? aquilo é um ritual. Inclusive, vê, as pessoas não entendem, não. A televisão coloca, é um perigo a televisão, porque ela coloca uma relação é, satanizada disso. Né? Ó, quando alguém, alguma instituição, a mídia, seja lá quem for, coloca essa relação satanizada, acabou o diálogo, porque não tem a dimensão espiritual. E outra coisa, essa coisa satanizada que traz o diabo é uma coisa que a gente desconhece, porque a gente não tem pecado. Eu não, a gente não, não tem pecado, porque a gente não separa. O que é o pecado? É o que separa o homem de Deus, a gente não tem como se separar. Porque Deus está impregnado na gente, na nossa alma, no nosso corpo. Deus está na lágrima da gente. É o chum. Deus está aqui no ar que eu respiro ganhança. É Deus está na folha. Que se não tiver folha, quem é que está vivo aqui? Se não tiver os oceanos. Se o oceano desaparecer, não tem uma vida. Uma vida não vai ter. Você sabe muito bem disso. Então, assim, isso faz parte da nossa vida. É... é, é é a essência da natureza. O racismo ambiental é um negócio incrível para os povos tradicionais, sabe? Eu acho que a gente precisaria é, de muitas políticas porque A gente vai ter, que, vai ter que dialogar muito, meu velho. Porque é importante você ser eleito, você que é um cara da, do meio ambiente, sabe? Entre muitas outras coisas, por isso, porque a gente, vai ter que, a gente vai ter que fazer esse debate, a gente vai ter que fazer esse enfrentamento. Se você for um cara que precisa ser apenas eleito, vai ter que dialogar com todo mundo, aí vai ser complicado. Não, hoje você não se elege se você não dialogar com os evangelhos, okay? Do que Do é que a gente está falando? De que sociedade a gente está falando? É a moeda de troca? Porque isso foi o maior erro que a esquerda fez. Claro que foi importante o acesso à universidade, sabe? A gente tinha... Os nossos pais e nossos avós não sabiam ler nem escrever. Nós mesmos, a galera que tem 60 anos como eu, não fez a universidade porque muitos não fizeram, porque não era lugar para gente, né? As universidades foram criadas para quem? Para quem foram criadas a universidade? Houve um acordo ali, né? Depois, moral da história: se a gente for querer discutir a política é, pública desse país e discutir a história do Brasil de uma maneira geral, a gente vai ter que entender o processo de escravidão dos povos. E, porque a partir da dita abolição da escravatura o que foi que rolou nesse país? Toda essa camada aí não foi pouca gente, três séculos não é pouca hum, gente. É. Um mundo de gente foi jogado à margem... Primeiro entendeu? arrancado da sua terra. É, além de ter sido arrancado, mas o processo mesmo, na história da construção aqui. Porque aqui, na realidade, não começa em 1500, começa logo por aí. O Brasil não começa em 1500. Há quem diga, 15 mil anos já existiam os povos indígenas aqui. Qual então, estudos, né? Imagens? Então, assim, mas há 500 anos, sabe, jogaram sem direito a nada, porque muitos países que tiveram o processo de escravidão, houve um reparo. E aqui no Brasil, não, não houve. Não houve. Então, então, a elite econômica. E, e bem lembrado, né? Escravidão negra e indígena. É, exatamente. As duas então, assim, a elite econômica, os herdeiros da casa grande e a elite intelectual. Então, houve um acordo, que é a classe média e a elite econômica. Entendeu? Então, vamos fazer a universidade para quem? Não é para preto, não é para pobre. Então foi por isso que os nossos povos, os nossos avós, bisavós, chataravós, nossos pais, não sabiam ler escrever, porque não era para eles isso. Até hoje, a escola pública, como é que tá com os nossos filhos? É brincadeira, né? Então, assim, primeiro a gente tem que entender, vai ter que a gente... Vai, um, são várias evoluções que a gente tem que promover, sabe? E é lento, porque o processo de apropriação dessa elite é perversa. É perversa, entendeu? Gessé, ele escreveu agora um livro, ele é um escritor, Gessé de Souza, Gosto muito competente, né? mais de 30 livros é lançados, e ele agora escreveu é, o Atraso, né? Elite do Atraso, é, da Escravidão, da Abolição da Escravatura a Lava Jato. Perfeito, porque ele traça um panorama e uma trajetória de como é que se deu o no nosso, no nosso povo, né? Assim Essa elite econômica... Né, que vem, vem desde lá da, col da colônia, né, da colonização, que está ali, né, e não larga o filé, né, né, nem o osso, não larga o filé. E essa, essa classe média, né, que é intelectualizada, que tem o conhecimento. E acabou-se. o resto, e toda e qualquer política que garantia a ascensão né, dos ralés, dos pobres, da classe média baixa, é complicado, porque aí vai de frente com essa elite. E foi um pouco isso que aconteceu com a esquerda. Quando o Lula garantiu né, é, as cotas para a universidade, criou um problema seríssimo nesse país. Porque é, o filho da empregada, o filho do assessorista, o filho da cozinheira, estava dentro da universidade com o filho da patroa. Isso foi um golpe fuderoso, sabe, nesse acordo histórico que foi feito. Esse carro né? Claro, porque os filhos da gente vão ter que continuar limpando o que eles sujam. E aí, quando a gente rompe esse modelo escravocrata perverso de que o meu filho pode estar... Eu tenho um filho, eu tenho mais de um, que foi para a universidade por cotas, por serem negros, por serem pobres. Então, isso é um golpe perverso na elite econômica. Não é à toa, por exemplo, muitas vezes eu fico pensando, você vê, em 10 de novembro do ano passado, teve uma fala, vocês podem ver na internet, não é minha não, essa fala é dele o presidente do Conselho Federal de Medicina, não sei se você se ative a essa fala, o presidente do fala, Conselho, atenção. pronto, Conselho Federal de Medicina, ele disse que a, o governo Lula e o governo Dilma, eles promoveram uma tragédia, porque ele diz o seguinte, que durante os próximos anos, é, centenas de milhares de estudantes iriam concluir o curso de medicina. E isso não era bom para o Brasil, porque medicina me tem que ser para poucos. Eu ouvi esse cara falando outro, isso. Ele está aí na internet, como pode fazer a pesquisa. se tivesse médico para todo mundo. Pois é, mas é... Mas o pior é porque ele está querendo exatamente como você disse, negar o direito de... Todos poderem ter acesso. Eu acho que mais do que isso, ele quer assegurar que a medicina tem que ser para quem tem dinheiro. Ele está dizendo. Quem tem ele está dizendo que pobre tem, com licença da palavra, se fuder. Entendeu? Pobre, tem que morrer na fila do, do, do, do, do, do SUS, tem que, embora o SUS é importantíssimo, e a pandemia trouxe a importância do SUS. Países como Estados Unidos que não tem SUS, a gente viu a realidade. Sim. Mas, o que ele diz é o seguinte, ó, fazer medicina tem que ser para poucos, ou eu, seja, eu, tem que eu ser para ricos. Então, quando a gente vê uma fala, e olha coisa, ele disse isso sem, sem constrangimento. Olha, a gente apoia Bolsonaro porque todas as cinco reuniões que a gente pautou ele nos recebeu. Quer dizer, o critério é esse. Aí ele disse, aí ele disse, oh, medicina tem que ser para poucos. Que se uma medicina for muito popularizada, é bom para a população, mas é ruim para médicos. Eu acho que esse cara ele é perfeito quando ele fala isso do ponto de vista do que é a elite econômica desse país. Ele não tinha condição de ser melhor porque ele diz, oh, é isso. Esse país ele tem que ser isso, né? Assim, uma minoria é uma minoria mesmo, uma pequeníssima minoria. Né? tem que viver em função sabe da exclusão da maioria então é isso a universidade agora mesmo o, o, o, os ministros da educação de bolsonaro todos eles né inclusive o que nem falava português quase né o ministro da educação que não fala direito a nossa língua é brincadeira então ele dizia que a universidade é para poucos o presidente do conselho federal de medicina a medicina é para poucos então isso é um país para poucos então a gente está falando disso então, você vê, só, a distância aqui. Você, você é candidato né, a uma carga no Legislativo. Vamos olhar a Assembleia Legislativa de Pernambuco, por exemplo. Quem é que está ali? Quem é que está ali? Salvo um ou outro. Primeiro as mulheres. Tanto em Pernambuco quanto a, o Congresso Graças Nacional. Pouco Eu não isso. me vejo no Congresso Nacional. Eu não me vejo. mas você vê meia dúzia de mulheres... Pouquíssimas mulheres, e olhe que tem mulheres ali que é uma garra, como Jandira Fegali que eu tenho o mau respeito, uma mulher daquela é importantíssima, vale por 100 homens daquele. Uma Benedita da Silva, uma Alice Portugal, né? Mulheres, Luciana, quando estava lá, fez muito a diferença. Mulheres que estavam engajadas na cultura. Mulheres que diziam aqui, viu? Mas é, é Medusa, é ali, ó. A gente vê dois tons de saia e o um mundo de paletóis. De homens que não servem praticamente para nada. Foi nada! A gente não se reconhece naquele povo! A gente não se reconhece naquele Congresso! Um congresso ser de macho, branco, rico? Que, que, que importante seria se o povo brasileiro tivesse consciência e despachasse aqueles rebotes todinho dali? E botasse os, as mulheres, botasse mulheres indígenas, mulheres pretas. Por que ali não tem uma empregada doméstica? Ela é indigna de estar ali representando o povo brasileiro? Cadê as cozinheiras? Sabe, ela é indigna. Cadê as artistas? Elas são indignas? As poucas que tem ali, a maioria é branca e rica, pô. Será que a gente não tem? Agora o povo brasileiro ainda está com uma venda miserável nos olhos, não consegue enxergar. Parece que não é o voto. É o voto, mas como é que é esse voto? O que é que a mídia faz com esse voto? Os caras têm grana. Historicamente, então, compraram essa, essa coisa. Porque ainda bem tem que entender, senão a culpa cai sempre no pior, né? Cai sempre no, no pobre, né? Ah, o povo... O, o povo é que vota, o povo vota, mas como é que foi construído essa história não, do voto? Aquela história do povo não sabe votar. É, É, tiraram o nosso direito, por exemplo, quando foi que as mulheres começaram a votar? É, exatamente. Em 1950, Quem não sabia ler nem escrever não podia votar. Enfim, o buraco é mais embaixo, meu velho. Então, é, a história desse país ainda tem que ser contada. Não foi contada, tá ligado? Então a gente vai ter que contar essa história. E é nós, o povo preto. O povo pobre, as mulheres, as empregadas domésticas, as lavadeiras, as cozinheiras. Porque da pirâmide para baixo é nós. A gente sustenta esse país. Quem sustenta somos nós. Esses caras só levam o loucos da gente. Tá ligado? Então é isso. Então assim, veja só. Tem muita coisa para ser construída. E essa construção também não vai ser sem a nossa participação. Eles combinaram de nos matar, mas a gente combinou de não morrer. Perfeito. toma uma aqui. Tome uma. Sabe o que me lembra... Essa sua fala, Traga, minha filha. Ela, ela é, para mim, é, exemplificada no coco que eu tive a oportunidade de estar ali na frente da tua casa, no Beco da Macaíba, nessa história que você contou, né, de anos e anos que você sofreu né, discriminação, perseguição. E achei muito interessante você falar a necessidade da identificação da territorialidade, quem diz o que tem que acontecer no território é quem mora no território. E essa construção a gente não está tendo essa oportunidade. Mas essa indignação que você está falando aqui, sustenta essa aí, galera. Ela, para mim, está inspirada naquela música que você fala, tá na hora do palco meio. Por quê? Porque, de fato, a desigualdade está ancorada, eu até comentei rapidamente na abertura aqui, numa coisa que, é, é, inclusive, lendo o Gessé, né, você citou o Gessé de Souza, na questão do racismo estrutural. Porque vinha com aquela teoria de que não, porque o Brasil não é racista que nem os Estados Unidos, porque o Brasil aqui, nós convivemos muito bem, todas as, né, todos os povos originários... Democracia não racial. É Democra chegou a se dizer e se falar em democracia racial. Não existe democracia. E quando Lula e Dilma é, tomaram a frente democraticamente depois de 500 e foram 502 anos, né? Lula foi, assumiu em 2002, né? e começaram a movimentar as estruturas com políticas de cota, com políticas de gênero, né? a gente sentiu essa... Eu ouvia isso que você falou, de gente dizer o seguinte, é, eu vou ter que botar meu filho na escola pública, porque na escola particular ele não consegue disputar com a cota. Eu disse, olha, eu acho que você devia ter, é, a, digamos assim, a tranquilidade de compreender que todos têm que ter direito a estudar, seja na escola pública, seja na escola particular. E uma das coisas que também me chocou muito, Mãe Beth, aí eu quero também falar da minha indignação, né, era de que quando a Dilma Rousseff conseguiu maioria no Congresso Nacional para colocar que as empregadas domésticas teriam que ter direito ao INSS para se aposentar, teve gente que disse que isso estava errado. Porque onde é que já se viu pagar a hora extra para a empregada doméstica? Onde é que já se viu ela ter direito a férias, a 13 a é fundo de garantia? E o que me chocou quando eu fui estudar essa questão é que nem na nossa Constituição Cidadã, que hoje está sendo vincendiada por Bolsonaro, elas tinham esse direito. Teve que fazer uma emenda constitucional. Ou seja, se a gente não reconhecer isso, que o racismo estrutural é um problema, que é uma das causas da desigualdade do Brasil que privilegia uma elite e que essa elite, ela também, ao mesmo tempo, é, se perpetua em cima disso. E quando a gente vai falar de superar o raciocínio estrutural, de desenvolver o Brasil, é compreender que qual é a nossa riqueza? É o povo. Qual é a nossa riqueza? É o país. E dentro desse país, a natureza. Você também desenvolveu aí um raciocínio que eu acho que foi supimpa. E agora a gente fica entendendo... Por que é que você foi chamada para fazer um debate lá em São Paulo, que até você desenvolveu bem aqui, sobre essa questão da ancestralidade e a questão climática? E eu tenho inclusive dito o seguinte, nós vimos aqui 130 pessoas morrerem nos desabamentos. tão ocasionados por essa destruição do meio ambiente, por um sistema capitalista que há 200 anos fica jogando cada vez mais na atmosfera gases de efeito estufa, mas não morre gente nos bairros ricos da cidade. Então, a mudança climática pela desigualdade afeta mais os pobres do que, é, do que os ricos. É. E você também traz para gente essa questão do racismo ambiental. E a gente, inclusive, teve a oportunidade, você citou, quando eu estava como secretário de meio ambiente, agora eu estou sucedido por Inamara Mello, colega nossa, e você como mulher de terreiro, e a visita que eu fiz lá em em pesqueira lá na aldeia Chucuru, com o cacique Marquinhos, né? a identificação que a gente viu dos povos tradicionais, a relação deles com o meio ambiente, completamente diferente. Porque o povo da cidade, muito por perder essa conexão com a água, com a natureza, né? hoje a gente está vivendo um problema que se tivemos 130 mortes aqui e foi ocasionada não só pela mudança climática, mas foi ocasionada pela questão da da desigualdade do planejamento urbano que empurra a nossa população para áreas de risco, mas essa semana a gente está vendo também mais de mil pessoas morrerem na Europa por conta de incêndios, por conta de calor. devastação, por conta do calor. Então, essa perda de conexão. E eu acho que nós precisamos nos reconectar. E acho que os povos tradicionais né, eles têm uma importantíssima contribuição. Eu, inclusive, estou tô, tô batalhando, né, tinha assumido esse compromisso e mantenho. Conseguimos desenvolver algumas políticas com discussão com o Conselho Estadual do Meio Ambiente para poder direcionar é, projetos para povos tradicionais, pela sua diferenciação com a sua relação com a natureza, que a gente vê que tem as unidades de conservação que são protegidas. Aí tem que ter fiscalização e ali a gente consegue fiscalizar melhor para não ter devastação. Mas, territórios quilombolas, territórios indígenas, mesmo sem aquelas fiscalizações, porque são protegidos pelo povo que mora lá, são hoje as áreas mais cobiçadas, mas ao mesmo tempo são áreas protegidas importantes. Eu acho, inclusive, que a gente tem que dar igualdade né, institucional para territórios quilombolas, territórios indígenas e de terreiro, né, com relação a essa questão da, da, da proteção ambiental. Então, essa reconexão eu acho que é muito importante, mas você toca num assunto que é muito importante. Tolher a, a, a, o, povo, o povo tradicional, tolher a cultura, tolher... A, a, a, a, e, e querer colocar a gente num quadrado dentro do nosso território e, e impedir da, as nossas manifestações, eu queria que você me contasse, por exemplo, de algum fato que lhe marcou muito, né, para poder chegar hoje nesse coco todo, esse, todo, todo primeiro sábado, né, do mês, mas eu soube que nesses anos você sofreu muita intervenção policial, muita perseguição, isso, isso, isso deve ter lhe marcado muito, né? Pra poder consolidar hoje isso que junta milhares de pessoas ali na frente da tua casa, ali no Beco da Macaíba. É, primeiro eu acho que você falou de Dilma, né? Eu acho que a gente viu ali em 2016 um golpe, um golpe perverso, né? A gente percebe que ali tem um, um recorte de gênero muito forte, né? Porque Dilma foi acusada, né? com exatamente o que o Presidente está fazendo hoje. Exatamente isso. Né? Então, assim, a gente percebe que... Coisa as... que ela não fez, né? Coisa, inclusive, que ela não fez. E ele faz. Então, e a gente percebe que parece que as instituições desse país não estão funcionando, né? Porque... São tantos absurdos que acontecem nesse país, a gente que acompanha, né? A conjuntura política do país, assim... Falta adjetivo, né? Dado essa tragédia, mas então, em relação a Dilma, você falou da questão das empregadas domésticas, então toda e qualquer... Foi muito marcante para mim. Assim. Mas assim, toda e qualquer benfeitoria, toda e qualquer política que venha a garantir a esse povo que eu te falei que não é essa elite econômica, nem é essa elite do conhecimento vai causar um impacto nesse país porque esse acordo né, dessas duas elites ainda se mantém, então, é, quem não tiver compondo essa elite econômica, ou essa elite do conhecimento, tem que conviver com essa situação de miséria, de abandono. Então, políticas públicas, de fato, que garantam é, qualidade de vida, ascensão, não, tem que ter precarização, precarização de saúde, precarização de trabalho, então, a gente percebe que se você tem políticas públicas, se deu uma garantia, né? Política pública para essas mulheres, então foi uma afronta, excelente. Então começa logo aí. E outra coisa... Isso, talvez essa, Isso com certeza está na raiz do golpe, é, né? Está na raiz do golpe. Essa coisa, inclusive, da educação, porque a educação não muda o mundo, mas a educação, como dizia Paulo Freire, muda pessoas e pessoas mudam o mundo. Então, se você garante, por exemplo, que os filhos é, dessa negrada, que os filhos é, dessa ralé possam acessar a universidade, claro. aí muda essas pessoas e elas podem mudar o mundo. Esse é o perigo. Então, é, garantir que essa, é, que os filhos né, da metade da pirâmide para baixo tenham acesso ao conhecimento é um perigo muito grande. É importante que deixe como está, é importante que a universidade seja para poucos. Então, eu acho que o golpe tem muito disso, sabe? Sem falar nessa macroeconomia. O que é macroeconomia, né? Essa coisa do fardo, né? Que a macroeconomia nos mostra, né? Que o trabalho tem que ser um fardo. Né? O trabalho virou um fardo. É um, um, uma coisa que... Sabe, você não sai... Cara, como é incrível, né? Parece que... O que o capitalismo fez com as pessoas, né? O que fez com a gente, né? A gente... É, tudo é um fardo, a vida é um fardo, é, o trabalho é um fardo, o estudo é um fardo, tudo é pesado, tudo é perverso, porque parece que a gente não pode ter felicidade. Felicidade é uma coisa proibida. O capitalismo não permite que a gente tenha felicidade. Então, esse sistema ele é perverso enquanto isso mesmo, né? A gente não poder ter, ter, ter esse universo, da, a gente vê países, países é, do lado... Oriental de que, por exemplo, o Ministério da Felicidade existe. Oh, vamos tornar as pessoas felizes Isso é uma possibilidade, né? Aqui não, aqui a gente tem que ter o Ministério da Infelicidade, né, para tornar as pessoas infelizes. Mas enfim, então o golpe teve muito disso, muito é, é, é, dessa coisa do gênero mesmo, né? A gente percebeu aqueles homens todos, que coisa patética, que, que tragédia a gente vê Aqu aquele cena. Quando a gente vê aquele cenário é, é, é, do impeachment de Dilma, ai vai precisar talvez de século para a gente diger, digerir aquilo, porque a gente vê visivelmente aquele mundo de homens, sim, sim uma coisa. Hoje muitos inclusive estão tá dizendo, bom, eu disse sim, mas não foi bem assim, não é? Enfim, e muitos que disseram sim, em cima daquela é, mentira, delado, não? semana seguinte estavam presos porque tinham a maioria, né? Sequer. Enfim, estavam de alguma forma prometido exatamente uma corrupção. Mas, a hipocrisia, né? Como... E com a corrupção, com a hipocrisia, enfim. Então, primeiro, é, é, é, traçar políticas públicas. E isso vai ser um desafio muito grande pro governo Lula, né? Porque eu acho que diante de tudo que aconteceu, tem uma coisa que é a democratização da comunicação. O que Lula não, não conseguiu fazer. Inclusive, ele se desculpou perante o povo brasileiro, aqui quando veio, que ele tava preso assim, que ele se soltou quando fez a caminhada, né? Porque... E é um monstro, né? É um desafio isso, né? Porque você lidar com essa coisa da comunicação não é fácil. Porque isso foi, na realidade... Eduardo Cunha estava no Congresso, ele era presidente do Congresso, e ele teve um papel fundamental ali, que era garantir rádios e TVs para a bancada evangélica fazer o que fizeram. Tornar o Brasil um país fundamentalista e eleger um fascista. Ele tinha, ele foi um agente importante nesse processo. Esse projeto, ele foi gestado nos Estados Unidos, para que a América Latina pudesse ser neopentecostal. Tá aí, não é? Então, assim, é, é, como é que pode... A gente teve as três conferências nacional de comunicação. Eu estava lá, que eu sou comunicadora. entendeu Então, como é, é, o empresário, ele atuou dentro dessas conferências, para que a gente não pudesse avançar com isso. E, assim, a tragédia que foi, né? Porque... E a comunicação, as grandes empresas de comunicação tiveram um papel fundamental na eleição de Bolsonaro. Bolsonaro não fez campanha. E ao mesmo tempo, né? é importante você ter dito que Lula reconhece o erro e a gente tem que saber onde é que errou e onde é que acertou até para avançar. Ao mesmo tempo que foram distribuídas rádios para consolidar setores políticos uhum. e econômicos, rádios comunitárias foram perseguidas. Exatamente, nunca. Ou a só... rádio então, as rádios perseguidas, de uma maneira geral, no governo Lula e no governo Dilma, governo foram muito perseguidas, porque tava nessa na mão é, dessa linha do PMDB, do, né, do PSDB, enfim. É, isso foi um problema seríssimo e vai continuar sendo. O problema da democratização da comunicação talvez seja um dos maiores gargalos, porque essa mídia tira e bota, tira e bota. Então, assim, esse enfrentamento agora é, vai ser necessário. E outra coisa, a gente não vai estar tá sentando aqui Lula, é importantíssimo que Lula seja eleito esse ano aqui no Brasil. O ideal seria que fosse no segundo turno, para a gente não dar munição para os fascistas, não é? E liquidar logo com essa tragédia, acabar logo com essa tragédia. É fundamental, né? É fundamental que Lula seja eleito para que a gente possa ter uma perspectiva de civilização. Porque senão a barbárie ela vai estar consolidada. Mas a gente vai ter que fazer uma discussão muito séria sobre a comunicação nesse país. Perfeito. Do ponto de vista dos povos originários, do ponto de vista dos povos tradicionais, dos povos de terreiro, sabe? Dos trabalhadores, porque a gente não pode mais deixar que é, esse setor da elite econômica mande no país. Porque o Congresso está... E outra coisa, o baixo clero está ali. Ele, ele... Desde que esse país foi invadido pelos colonizadores, que o baixo clero existe. Ele só muda ali, ó. Mas ele tá ali, você pode perceber, quem estuda quem estuda a história do Brasil você vai perceber o baixo clero ali ele não sai, entra a esquerda entre ele, ele tá ali. Então, é como é que a gente vai, vai lidar com isso? É. Como é que a gente vai lidar com esses caras? Né? Como é que a gente vai lidar com isso? Porque eles estão eles ali. Então, a gente vai, Lula vai ter todo um, um trabalho, pra, inclusive ele vai ter que discutir com a base, ele vai ter que trazer a força do povo brasileiro para poder Sabe? Talvez aquele primeiro mandato que ele tava com 75% de... era o momento que ele tinha que ir para cima, e não foi. Enfim... Ele tem um... Um talento. Os... Não, não, Lula é maravilhoso. Ele é... Mas tem um desafio. Ele é o cara, agora ele tem um desafio. E vamos ver o que os marqueteiros dele aí, os coordenadores de campanha dele, vai fazer. Agora, se não chamar o povo brasileiro para fazer esse empresamento, porque isso ele não vai fazer só. Ele vai ter que fazer. Com a força do povo brasileiro. Sabe? Desse enfrentamento. Senão, não vai conseguir governar. Agora, também, a gente tem o quê? A gente tem um sistema de coalizão. Se você não dialogar com o Congresso, você não governa. Isso é um problema sério nesse país. Esse, essa política, né? Presidencialismo de coalizão é você ter que dialogar com o Congresso. Dependendo de quem a gente ele, eleja, né? o país eleja, que parece que não vai mudar muito, hora, dado a essa também. realidade. Mas, enfim, ele tem sabedoria, ele tem expertise, ele vai saber fazer. Agora, essa discussão da comunicação é fundamental que seja feita. E, e só para fechar, assim, você tinha perguntado sobre o, o, o contexto do coco, assim... Quando a gente coloca a brincadeira na rua, realmente eu não sabia dessa dimensão é, de luta, de resistência, né? Então, quando a gente colocou é, o, o coco de humigada no Beco da Macaíba e na comunidade, começou a transformar a comunidade, que não era só aquela coisa plástica do palco, porque... Né? o coco é aquela brincadeira maravilhosa, assim como o afoxé, o maracatu, e todos os brinquedos, o jonco, de crioulo, o samba. No palco está massa, terminou o chau para casa. Agora, quando você atua no território, você muda o território a partir dessa relação territorial é, da cultura, aí, aí, aí você muda, muda completamente o cenário. E foi exatamente isso, a gente falava dessa política cultural, a gente falava de comunicação, a gente falava de identidade, Falar de identidade, falar principalmente de identidade negra, é um processo nesse país. Porque é uma coisa que, que incomoda, dado a esse racismo estrutural da sociedade brasileira. Que ainda não é... Um consenso. Tem gente que ainda combate essa, essa digamos assim, essa, essa realidade. Nega na realidade. É, mas né? por causa do privilégio, né? Claro. Tem um bocado de gente que nega muita coisa é por causa do privilégio, né? Claro. Tá bom do jeito que tá, né? Enfim. Claro. Aí o que eu quero e dizer é Principalmente que... uma elite que manda, né? Exatamente. Então, mas assim, você perguntou o que mais me marcou. O que mais me marcou nessa minha trajetória <risos> foi um dia, foi o primeiro sábado de, de fevereiro de 2009. 13 anos atrás, quando a gente estava fazendo o nosso coco e. Vieram mais ou menos 13 carros de polícia para nos prender. Foi. Parece mentira contar isso, né? Mas a comunidade viu e. E, e ela é testemunha. Então, 13 carros de polícia para nos prender. E qual era o argumento? Qual era o crime? Fazer coco mesmo. Nos prender. E. Foi uma tragédia, assim. A gente. Eles, eles pegaram os nossos instrumentos, pegaram o nosso som, levaram para a delegacia. Eu tive que passar a noite numa delegacia. Aí depois, no outro dia... É... Inclusive, foi um negócio tão louco. A delegada, na ocasião, não sabia do que tinha ocorrido. Ela mesmo disse para a gente que não sabia o que tinha ocorrido. Ela não estava ela não no comando disso. É, porque quem né? faz isso não é ela. Aí ela devolveu. Na realidade, era uma família de pessoas... Da comunidade, de policiais da comunidade, que não queriam um coco. Armaram. Né? E armaram essa história. Não é? Outra noite também, muito difícil, foi quando eu levei seis tiros a queimar-roupa. E. Foi mesmo. Sei. Levei seis tiros a queimar-roupa, Bertol. Tinha mais ou menos dar assim. Um metro. Aí a proteção que tu tem. E é aí, a... graças a Deus, é, não pegou nenhum. Adeus, meu pai Ogum, a minha mãe Oshua, minha Jurema Sagrada, seu filho de Ogum tá aqui, ó, meu general mora aqui. Tá certo. Essa polícia que tá aí, que mata preto, que mata pobre. Essa 60 de mil Deus. jovens negros são é. mortos. Isso é um outro problema que a gente vai ter que enfrentar. O acima estrutural da polícia, você vê agora mais do que nunca o tanto de problema que agora, com, com, com o governo fascista, se proliferou mais do que nunca. É no mercado, sabe? Pisa no pescoço. É aquela cena de botar aquele homem dentro de um carro e jogar aquela bomba, é. sabe? E como uma coisa muito natural, ó. Pobre, preto, tem que se fuder mesmo, tem que morrer no gás. E colocaram sabe? 100 anos de sigilo no inquérito. Não, e para não, não. vários, vários, e vários não morros. não foi então... caso isolado. Então, assim, a gente vai ter que ressignificar a formação da polícia. A gente vai ter que ressignificar, claro. a gente vai ter que pensar um, uma forma mais inteligente dessa polícia. A polícia ainda é o capitão do mato, não mudou praticamente nada, Realmente. tá? A mesma prática. Então a gente vai ter, sabe, essa segurança, inclusive, do governo do estado de Pernambuco, tá equivocada. Avocado. A gente vai ter que discutir, traz todos os atores para discutir que segurança a gente quer. Que segurança a gente quer, porque essa segurança aí não está dando conta para a gente, não. Está matando nosso povo? Está matando eu, nossos filhos? Eu, inclusive, tenho uma opinião sobre isso. Um colega meu, né, deve, vai nos assistir também, depois a gente pode até trocar ideia com, ela, com ele, ele comentou assim, o um cientista social, é, meu amigo Tiago Modernese, eu debater com ele. Ele disse, não existem setores fascistas dentro da polícia militar. Eu digo, não. A polícia militar é uma instituição fascista, com origem no Capitão do Mato. Sim. Que era exatamente aquela polícia que depois da abolição da escravatura, ia prender pobre na rua, ia prender negro na rua, ia fechar a lei da perigo, vadiagem, A, lei da, a vadiagem. lei da vadiagem. Então, o que é a polícia militar? Na minha opinião, mas esse é um bom debate para a gente travar no Congresso Nacional. É, em que peço que eu sou candidato a deputado estadual, mas a gente está aqui fazendo nosso debate. Militar é uma instituição que não é vocacionada para cuidar do, digamos assim, da organização social, do ponto de vista do respeito às leis. Então, só o fato de você ter uma polícia militar para, digamos assim, é, reprimir o povo... Na realidade, a origem dessa polícia é para reprimir. É, então, a dobra, própria né? polícia militar é uma instituição fascista. Então, não existem setores, em que pese que tem gente lá que... Agora, eu quero dizer, tem gente que é democrata, tem gente que é fascista, porque a sociedade está eivada disso. Mas a instituição em si, ela, ela é feita para que... Para reprimir. E nós precisamos é, de. Eu acho que você traz nós um diálogo é de uma muito sério. Acho que você está trazendo um diálogo porque que muitas vezes os candidatos não fazem. Você está se, se colocando num debate muito profundo, porque isso é, isso é um debate que a sociedade quer ter, que necessita, que precisa. Né? Que polícia a gente quer, que segurança a gente quer. Eu acho que a gente, estou vendo um sinalzinho ali que a gente já está meio que finalizando e eu quero agradecer essa oportunidade. Não, mas e dizer a gente faz o fechamento. Beleza, e dizer que, é, por exemplo, os povos de terreiro, a gente não tem... Esse lugar, sabe Bertotti, é importante, para além dessa segurança, por exemplo, lá na Bahia mesmo, eu, eu tive em vários... Lugares lá, por exemplo, eh, a gente por exemplo, tem uma corporação de policiais que tomam conta de determinadas reservas para os povos de terreiros irem né, até essas reservas ambientais e colocarem né, seus presentes. É. E a gente aqui não percebe que essa... não existe esse lugar. Por exemplo, a gente vai colocar um, um, um presente no rio, a gente está eh, à margem de qualquer... Segurança, a gente está vulnerável. Ah, assim, Ou seja, não reconhece Não, não esse, reconhece essa cultura. essa cultura, esse momento, essa coisa sagrada que dos é do povos. Povo. Né? Que é do nosso povo. Então, assim, tem muita coisa pra gente trabalhar, tem muita coisa pra gente dialogar. Os povos originários é importante, essa construção, essa construção de política pública, ela necessariamente ela tem que trazer os povos originários. Os povos originários, inclusive, estão sendo mortos. 500 anos estão sendo mortos agora, nos últimos quatro, mais do que nunca, né? Existe uma política genocida para exterminar os índios, tá aí. Né, com o Dom e com, com, com, Bruno Pereira. com o Bruno, então nossa, isso aí fica mãe. muito latente. Então a gente Fascinado. tem que trazer os povos originários, os povos indígenas, a gente tem que trazer os povos negros, os povos de terreiro, para dialogar sobre política pública. A opinião dos fascistas, a opinião daqueles que têm o privilégio e acham que a gente é uma escória, não me interessa. Na minha escala de, de, de, de, de valores é zero. Não estou muito preocupada com a opinião de vocês. Estou preocupada com a nossa perspectiva, sabe de se afirmar enquanto povo de terreiro, Sabe, enquanto o povo negro af afrodescendente acho que tá na hora do pau comer mesmo, tá na hora de virar esse jogo, tá na hora da gente eleger Lula presidente e derrotar os parceiros. Sustenta essa aí, galera, tá na hora do pau comer. Tá na hora do pau comer. ser respeitado, tá na hora do palco, mê. povo de terreiro ser protagonizado, tá, tá na hora, hora do pal palco, mê. aparecer na televisão, tá na tá hora, hora do palco, palco, palco mê. Pra derrubar as concessão, tá na hora do palco, mê. Chegou os pontos de cultura, tá, tá na hora do palco, palco mê. Pra fuder com a estrutura, <risos> tá na hora do palco. Tá vendo arte insusente, tá na hora do palco, mê. Da cabeça da gente, tá na hora eleições tá na hora do palco me sou mais a participação tá na hora do palco mesmo. e bolsonaro como representação tá na hora do palco me os pastores como representação tá na hora do palco mesmo. e o baixo clero como representação tá na hora do palco me hoje tá na hora, do palco mesmo. Oi, tá na hora do... serem respeitada Tá na hora do palco mesmo. E pros índios serem respeitada Tá na hora do palco E povo de terreiro ser protagonizado? Tá na hora do palco mesmo. Pra aparecer na televisão? Tá na hora do palco Pra derrubar as concessões? Segura Lula! Chegou o povo da cultura! Foi pra fuder com a estrutura! Trazendo arte! e a cabeça da gente e vem chegando as eleições. Tá na hora, tá na hora do palco, mês. Com mais a participação, que os Pastores como representação. Tá que Bolsonaro como representação. Tá na hora do palco, tá na hora do palco, tá tá Fora Bolsonaro e Lula, presidente. Sustenta essa aí, o seu podcast Fora da Casinha.